Ei, hey, hey, detetive, sejam bem-vindos a mais um vídeo de live. Vamos, estou com Que eu vou ver Itachi Chima, Primeiro Eu que fui o primeiro Eu que sou o primeiro eu sempre sou o primeiro Deixa eu ver se o microfone está bom gente. Meu deus tem muito microfone aqui calma que eu tô tentando resolver com quem já vou eu quero tentar o selo tentar o selo de, de carro. Gente, você prefere esse microfone do celular? Não tá bugando? Se a minha voz estiver bugando, é só falar. Tá, vamos visitar aqui o Igor de Alisson. Sejam bem-vindos todos, detetives. O que, que aconteceu, Itachi? Você foi banido. O que aconteceu com o Tachi? Ele foi banido. Eu gostei do Igro, gente Bem natalino E a música é a mesma Deu muito trabalho É a mesma música aqui, gente qualidade aqui se tiver muito cheio eu tenho um chico de novo chico não Chegar, Tico parado agora. Que aconteceu com o Gabriel? Mesista, Você né? foi banido, meu Deus do Céu! Não, gente, que eu vou no teu grupo. Eu Escrevi tudo errado, que vergonha. Eu escrevi meu nome errado, gente. Que vergonha. Tá muito errado. Tá muito alto esse bagulho aqui. Sabe o que você faz? Você vai aqui ó, em Twitter Deixa eu ver o que você faz Aqui temos um Twitter, o Twitter CrookPinguin Se você for banido, entra nesse link no Discord e você vai em inglês, você fala. Que você pergunta por que você foi banido e envia seu nick, o nome do seu nick no Clube Pinguim. Tudo em inglês. não vou conseguir tentar conseguir esse selo Onde não foi Sou muito decepcionado Quem gosta do BTS? O essa é aquela banda de K-pop. Então eu vou tentar fazer o selo do carro, o selo do carro, gente, de ontem. Travando, vamos, dar, vamos lá de microfone. Vamos lá de microfone. Será que eu mudo pra isso? Isso é melhor? Eu não sei. Vocês vão decidir. Quem é o seu professor? bloquinho vamos fazer do estádio de um forte nevado mas eu já vi desse nas três contas já e eu não vi a fazer minha voz Fone, alguém me ajuda Eu não sei o que fazer, eu vou ficar trocando de microfone aqui Falar a verdade, eu tô com preguiça de trocar meu carro, deixa meu carro. Calma, gente. Ai, gente, esse lugar aqui tá muito apertado pra mim. Eu não tô conseguindo respirar. Ligado. Deixa eu Deixa ver É onde ao vivo no YouTube, gente, vamos seguir o tempo do carro, por favor Gente, pode ser qualquer carro dentro de um mesmo Que é isso? animosa isso gente foi banido duas vezes seguido não me chama de demônio não demônio Qual sério zero graus cadê gente cadê o esse microfone que tá bom não é nem microfone igual quando quer saber vou, vou, vou, deixar... vou deixar do celular e mesmo bugando vai vai bugando deixa bugar nessa jossa E aí, vou chamar aqui, estamos... Cadê o Teloan, gente? Então... <risos> legal, <risos> legal nada. É legal, né? Tipo assim, você tá ao vivo no YouTube. Que isso, ele já cresceu aqui. Salve Féu Como se você vai ficar tudo? Tá muito alto? Não, aí sim. não tem como Skyfly 07. Doleana tá na. Vou ficar surda. Não vai, não. Eu já tenho problema de audição, gente. É muito ruim. para o Estevão é, 70509 A Helena aqui também, top! A Helena 7084657 Vamos invadir, vamos invadir Meu Deus do céu! Todo dia essa internet tem sempre que cair. É todo dia isso, gente. A gente sofre. Que isso? Eu não quero essa conta, eu quero essa aqui. A gente sofre para manter a internet, mas a gente não consegue a internet tem que cair. Meu outro microfone aqui Microfone do próprio notebook Pra se é melhor Meu Deus, tá muito alto Muito alto, gente O King chegou A internet caiu aqui, gente Conexão perdida o que está vendo? eu estou tentando conseguir o selo de carro Minha encosta Estou tendo live tentando conseguir o selo de carro Gente, a conexão aqui está muito ruim Aqui está vermelho, ó, a integridade da Steam Ruim, problemas de visualizações possivelmente sérias Ai, meu Deus do céu, não, não. De onde consegue snowboard? Eu não sei nem que é isso. Gente, eu esqueci de, de, de remover a tela preta Coloca o Tormico trabalhando aí Já ouvi que eu saí dos meus bolados, eu não sei nem que é isso Esse aqui estava melhor Pesa muita coisa, gente, pra mim. Deixa eu colocar o... esse aqui. Imagina aqui no microfone... Cão o e vou escolher um Gru aqui aleatório para invadir. Vamos invadir um grupo do Henry Matos. Invadir grupo do em matos Vazando e hilo do em é matos Ele saiu Ué gente Cadê ele? Mais uma Que? Que? Ele tem bastante like no micro, hein? Minha aceita a solicitação que eu te mandei. Ah, tá. Você Cetode. tode aqui. pode suquita. Pronto, aceitei. Cadê ele? Tá aqui, gente? Ai, desgrama. Não, ele não tá aqui, gente. Ele desapareceu. Esse microfone tá melhor, gente? Por que você está bravo? Eu acho que perde toda a credibilidade Quando você perde pra integrar <risos> Tipo, eu vou escolhendo Tipo, é... não sei, acho que é melhor Claro que eu te dou um porsal de natal Ainda Vou te enviar os três Cadê ele, gente? Oh, sumiu. Ó, oh, eu vou escolher isso aqui, ó. Oh. Invadiu o igru do carro de uva. Salve, salve pro MC Luquinha ao 22 Para, me deixa Do caixa de uva Meu Deus do céu, gente, até quando isso? Aceita meu pedido de amizade, qual é o seu? Nunca mais vou comer, quer dizer, fumar orégano. Manda só pro tiozinho Naruto. Não, tá, seu Fred. Você tem que. É porque minha lista tá cheia, gente. O dono do também tem que ver, né? Okay. Salve, Fred Breer BR BD. Você foi salvado. Olha então, aqui nessa casa de natal bem simples, só tem uma árvore de natal, um doente, um doende, não um doente, chumento, e uma foto do iglu roxo, do iglu roxo, não do povo roxo. que o cacho de uva não apareceu. Não é maior invasão do futuro dele. André Rodrigues Lohane Caroline MC Luquinhos aqui estou usando a conta da minha irmã do Google. Vou usar usando a conta da irmã. Nem a conta da mãe não, é a conta da irmã agora. tá pedindo pra entrar no iglu? Olha aqui, ó Aperta na minha casa Na minha casa não, gente É no iglu O iglu dela tá fechado, é maluca Como tá tendo festa na casa dela Se tá fechado eu guru Eu já fui na casa dele ontem eu acho Até eu gostar não tem como gostar porque eu já dei ontem Pra o só e pro outro tio. pro outro tachi Qual é o.. qual é o outro Itachi? Que nome é esse, moleque? Fifi Kinga É só liberar aqui e tem solicitação Dudu, mais um tru aqui, esses aqui eu conheço. que é isso? Está todo mundo dançando aqui Tá bom Aí, bom Aceita aí falou Eu já aceitei Ela tem um irmão gêmeo? Como assim? Para você! vamos invadir a menina aqui a menina não abre a menina maluca gente Na é minha casa, não. a gente não é casa, não é igru. O cara é idêntico a mim. O YouTube tá travando, aqui tá normal Assim, a voz que pode estar tá travando A voz sempre trava, gente Que isso gente? Eu entrei onde aqui Ah não entrei aqui Ó vivo em Youtube gente Vamos tentar fazer o celular de carro até agora eu não consegui Tem três carros aqui O cara é igualzinho a mim Que cara gente, que cara Onde pega o carro? O carro você pega, não sei também Não lembro, não sei Tá, eu vou não ter o I.O. aqui Mais duas cartas O povo não para de me enviar carta, é uma loucura gente, é louco. Que isso? Ele tem zero like eu sou o primeiro like dele Primeiro like dele, gente É de mim Então, esse grupo é o único grupo que não tá enfeitado com o tema natalino. É natal, gente, cadê a árvore? É um navio pegado com fogo Um grande o like pra você. Ele nem veio no igre dele. Ele me pediu pra vir no, no igre dele. E ele nem veio. O outro falou que não podia gritar e você gritou. Eu estou no meio do carro. Eu não sei quem sou eu, porque calma gente não no chat. pessoal pede pra ir no Ele não abre o, o grupo. Você tem que abrir o grupo primeiro, gente. Gente, olha o Tico aqui parado. Olá, o Tico. Tico sempre aparece aqui na live sentado aqui parada. Eu não falar nada, gente, é uma loucura. Tem uma gema minha no chat. Kaution, o que significa isso? do MC Luquinhas Fel. Eu já fui lá, já dei o primeiro like lá. Essa menina aqui pediu primeiro. Tem uma árvore aqui, eu sou a sala, a lareira. E aqui em cima é o quarto. Meu Deus, eu fiz as coisas do isso. Dos Puffs aqui, meu Deus, lá em cima. Como é que os Puffs vão subir nisso, gente? Aqui a gente consegue subir. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. O tamanho o tamanho desse carro. Eu travei aqui. Amiga, vocês vão deixar o Puff. passando fome. Aí que o puff lá em cima, aqui ó. Eu já fui no Tor Gru, já deu like. Cuidado, deixa eu ver minha voz aqui. Meu Deus, o Discord está aberto. Vai fim, a gente encontra outro famoso hoje. Carta, a carta, eu vou a casa pelo Natal. Muito obrigado, vizinho Pico. Meu, tá imagem demais, gente. O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo também. Visitar teu zigru, Estamos zigru, pergunta aqui foi princesa <risos> Júlio César Rodrigues Só tem menino aqui Vou matar meu crã O treco tá repetindo o que o Féu falou antes é uma dois Vai de gruda, vem. Volta aqui, menina. Meu Deus, tá geral aqui, hein? Por que tá bugado? Como é que eu vou falar, vi Você existe a favor aí Estou... Por que o vestidor Olha o gente! Olha ali, gente! Eu... Já inscrito <risos> Ai, gente, eu gosto de fazer essa pergunta aí. Ah, ela já é inscrita, meu Deus! That is the day to die, and Nossa, <risos> Nick, Nick, sim. <Pink>. Enzi <risos> Te amo, <son>. <risos> <risos> Te amo <risos> tá gente, acabou a festa Você vai ter que ir, Itachi quem vai morar comigo? Não, Itá. Ó, tem uma tala e falando aqui o banheiro. Natal é um lugar para os a cozinha, e outro lugar para os né? Gente, o clube de pinguim vai fazer dois anos de idade. Cala a boca! Quem é essa? É a Morneau 195. É uma loucura acreditando né, aqui porque eu não sei quem é. Vamos abrir o Mai é inglês e português embolado aqui. A Júlia é amada. É amada não é amada. Amada é amada. É amada, ela é muito amada. Fazer esse iceberg lotado. gente vamos virar o um iceberg. Mas um o iceberg deveria virar, hein? Ele conseguiu encontrar o mesmo carro que eu. Manda soli. solicitação. Amiga, tem espaço aqui. A minha cabeça bugou, gente. Não consegue Afeita o okay, que gente sei o que Vou remover isso aqui Vou remover todo mundo agora Aparece na live Vou sair removendo Depois eu tento cal, Meu Deus, só caneta azul, sai. já tenho esse selo. Oi, CastorPrain. Vai no seu grupo. Por que eu vou no meu grupo? Aí, pra ajuda a fazer o da festa, eu sou o Jabulane. Jabulane, meu Deus. Jabulani é bom, hein? Gente, eu vou gravar vídeo, então eu vou sair. Acho que eu prefiro gravar vídeo hoje. Eu não tava nem com vontade de vir Mas espero que vocês olhem do vídeo de hoje que Vai ter vídeo mais tarde Por isso que eu, eu preferi encerrar agora Não tá mais pra dinheiro não gente eu vou sair vou gravar o vídeo então... Meu Deus, eu tô com 192, e amigos. Eu vou aproveitar esse final. Que isso, menina? Menino sai de. Ah, eles bem chocados, Cadê a Mó, a Mó, cadê a Mó no ar? Cadê a Mó no ar? No, é, 195. se você tiver. Gente, eu vou gravar um vídeo, se você prefere vídeo. Eu vou indo gravar vídeo. Tchau, gente.